Um novo vírus, chamado coronavírus, está causando uma doença chamada COVID-19. O coronavírus é fácil de pegar e está se espalhando pelo mundo inteiro. A COVID-19 pode ser severa e afetar a respiração. Pode causar uma infecção pulmonar séria. É importante que você se proteja. Proteja sua família. Proteja sua comunidade. A COVID-19 se espalha facilmente e é por isso que devemos nos proteger e evitar a sua propagação. Aqui está o que você precisa fazer. Manter uma distância de 1 a 2 metros de outras pessoas. Isto é, no mínimo, a distância de dois braços. Cumprimente sem -se contato físico. Lave as mãos frequentemente com água e sabão por mais de 20 segundos. Ou use desinfectantes para as mãos à base de álcool ou espirre no cotovelo e não nas mãos. Se você usar um lenço, descarte-o imediatamente no lixo e lave as mãos. Evite tocar no seu rosto. Use uma máscara ou cachecol para cobrir a boca e o nariz, se for orientado pelas autoridades de saúde de seu país. Quando for cuidar de alguém que possa ter ou tem covid-19 é preferível usar equipamentos de proteção individual ou EPIs para se prevenir de infecções. Isto pode incluir máscaras, protetores oculares como óculos de proteção e luvas médicas. Porém, em muitas situações Manter uma distância de 1 a 2 metros de uma pessoa doente pode te ajudar a ficar seguro. É importante lavar as mãos com água e sabão ou usar desinfetantes para as mãos à base de álcool antes e após cuidar de outra pessoa. Cuide-se. Faça a diferença.